uma pessoa negra, ou se declara negra, ela chega nesse espaço, né? primeiro, ela não se vê representada naquelas pessoas que estão ali presentes, né? é, e isso, por si, já é um processo violento. Né? Então, você se sente sempre fora da caixinha, você se sente fora daquele espaço. A, a sensação que é passada dentro desse espaço é que você não pode estar ali, é que você está no lugar errado. Né? Onde é eu nunca deveria estar? Com as minhas tias, onde as minhas tias estão, onde a minha mãe está, né, sem acessar nenhum tipo de conhecimento, sem conseguir dar grandes avanços, grandes espaços na vida delas. Até os 18 anos, até, até os 4 anos de idade, a universidade não fazia parte em nenhum momento da minha vida. A universidade só era um peso, eu, eu sabia falar a palavra universidade, mas a palavra era só um peso porque ela não fazia parte do horizonte cultural e intelectual do povo negro, do povo indígena, do povo pescador. para um aluno negro, por exemplo, se manter na universidade, porque é, a universidade não oferecia estruturas, existiam poucos recursos para bolsas e essas bolsas quando eram destinadas elas iam sempre para as pessoas que tinham o melhor rendimento acadêmico. Um não encontra um, um, um respeito, não um encontra uma política afirmativa que diz que a mulher preta e a mãe preta, especialmente uma mãe periférica, vai, por exemplo, ter uma bolsa. Tem dia que não tem nem passagem, vai para a aula. Você não vê os seus iguais, os seus Aquelas pessoas que eu estava dizendo antes, que fazem parte da sua tradição de oprimido. Você não vê seu vizinho, você não vê seu amigo, você não vê seu, seu tio. Você não tem ninguém, você vai ter uma só. Esse estado de solidão, né? Só sol, você não tem ninguém. E a maquinaria, quer dizer, injusta, mas não é injusta. A palavra é, é um pouco mais pesada, é moral, é, é perverso, assim. Porque, de fato, a universidade foi constituída, nunca foi, pelo menos a universidade que temos, ela não foi pensada para o povo negro, o povo indígena. E eu gosto de utilizar a palavra pobre, não vou utilizar a palavra pobre, o povo perfeito. Ela foi constituída para o que a gente chama de classe média. O rico desse país, ele estuda na Europa. Rico rico, estuda na Europa. Se é que estuda, né? Se é que rico é que estuda. Mas a classe média sempre ocupa esse espaço. Tipo, se eu não tive, eu, eu não tenho familiares dentro da universidade, mas eu tenho familiares dentro dos princípios. <SILENCIO> fazer alguma coisa para que é, eu possa mudar esse espaço para quem vem depois de mim possa encontrar um espaço minimamente acolhedor. Né? Então, assim, eu não faço isso muito para mim, mas eu penso nas pessoas, é, eu penso em estudantes que vieram de uma condição social, por exemplo, como a minha, e poder chegar nesse espaço, primeiro, se reconhecer, porque ele vai ver outras pessoas iguais a ele, né? e depois que esse espaço leve em consideração as suas condições e as suas diferenças para poder se manter nesse espaço. Doente, esse lugar é muito vencido, mas também a gente tem escolha. Ou a gente vai fazer isso ou vai trabalhar no shopping. Isso, não vou trabalhar no shopping de domingo a domingo. Não, tenho, não vou alisar meu cabelo, então não vou usar essa minha estética de forma, só não tem nada. Eu preciso ressignificar e significar a minha existência. E aqui a gente consegue esse poder, ou pelo menos acho que é um espaço de conquista de poder. Porque é isso que a gente precisa, poder. É o poder pra gente chegar no lugar e se, ser reconhecido, ser respeitado, ser tratado por, e fazer com que outros também entrem aqui, ser tratados como gente. A gente tá na universidade, a gente sempre vai ser de algum lugar. Sempre vai ser do foco, sempre vai ser de boa, sempre vai ser... Como falar no negro é sempre para associar uma desqualificação, uma desqualificação sempre é para ser de algum lugar. E hoje eu, eu venho pensando que essa, essa coisa de coque, ou ser negro, ou ser índio, ou ser menor. A gente tem que começar a positivar isso. Positivar é o fato do medo mesmo. Sou favelado mesmo, sou particular é do mesmo, Mm-hmm.